E o Kleber, que roubou um rádio com 77 munição? Roubou o quê? Um rádio com 77 munição. Um ra... Não tá fazendo sentido isso. Um rádio... Também não entendi. Não é um Raiden não? Não, um rádio, um rádio. Como que um rádio vai ter munição, Ana? Não sei. Pergunta de novo pra Ele roubou isso agora. Roubou de quem? Que... Você roubou um rádio. Ah, tá. O rádio da polícia tá com 177 bala. Quê? Não sei. Ele tá com. Ele... O Gordão roubou um rádio da polícia e tem 177 balas na... no rádio. Mas não tá raciocinando o que você tá falando? <risos> Sim, no rádio, isso. Acho que é um Raiden, mano. Acho que é um Raiden. Pegar 250 só pra calibrar o pneu Tá Vamos pegar mais 5 celulares Nossa, eu tenho muita grande em celular, chat Ó, já tô com quanto? 8k, já tô com quase 50 Acho que é o raiden da polícia com 77 caixas de munição Eu também acho que é isso Ai, que? que gostoso. Louca. Eu falei pra eles que agora você quer terminar comigo, que eu acho que eu tô louca, mas é verdade. Ele falou que tem 177 balas. Esqueci bala. o rádio. É... Mas Do... é um raiden, Ana, no... não um rádio. Abaixa a música. em 50 centavos. Salve. É, vou entrar na rádio com eles, 157. A galera deve estar em lavagem. Deus. Alô. Opa, opa. Salve. Ele salve, salve. caralho, Quem tanto tá aqui? John Harding, John salve. Rádio. <risos> Era um Raiden, né? Meu nome é Marcão, é um Você rádio. sabe já viu sabe? O, o seu rádio com munição? Pois é, eu tô tiltado com a cabeça até agora, Kana, falando isso. É, o e parece que o Gordão e o Burgin, quando terminaram a loja, pegaram o rádio do policial e tem 167 balas dentro dele. Dentro do rádio, coisa de louco. E, e é. aí, ele deu fogo de um raio agora, que é, que um che... é o Edu. Ó, eu tô avisando aí, toma cuidado o, o... com...